Leituras Espíritas apresenta Mensagem do Pequeno Morto Uma obra de Chico Xavier pelo Espírito Neil Lúcio Mensagem Carlos é um rapazinho de seus 14 anos que a morte arrebatou muito cedo a esfera física. Recentemente internado em nossos cursos de reajustamento psíquico e preparação espiritual, Revelou, desde a primeira hora, notável aplicação ao estudo e ao esforço renovador. Dentre as preocupações mais fortes que lhe caracterizam o espírito, destaca-se o propósito de algo enviar ao irmão de nome de Irseu, inesquecido e afetuoso companheiro do teto familiar. Para isso, escreveu a mensagem que oferecemos ao jovem leitor, através da qual o nosso dedicado amiguinho buscou descrever as paisagens e as emoções novas que experimentou logo após a morte do corpo físico. É um trabalho simples em que o coração juvenil fala mais alto que o raciocínio propriamente humano e que, por isso mesmo, não deveria circunscrever-se ao campo exclusivo do destinatário. Por semelhante motivo, dedicamos estas páginas singelas aos nossos irmãos mais jovens, que eles possam colher, nesta mensagem carinhosa e fraterna, os conhecimentos valiosos do presente para as construções do futuro. São os nossos votos. Neio Lúcio Pedro Leopoldo, 27 de julho de 1946 Capítulo I Impressões do Último Dia Terrestre Meu caro Disseu, escrevo-lhe esta carta para dizer que não morri. Jamais supus-me fosse possível endereçar notícias a você depois de afastar-me do corpo terrestre. Algumas vezes viram o enterro de crianças e pessoas grandes da janela grande de nosso quarto, quando observávamos em silêncio o carro triste, enfeitado de flores, conduzindo alguém que nunca voltava. Recorda-se da morte de Osório, o nosso colega do grupo escolar? Nunca me esqueci do quadro internecedor. Dona Margarida, a mãezinha em lágrimas, conduziu-nos a vê-lo. Osório, brincalhão e bondoso, estava mudo e gelado. Parecia dormir imóvel sob um montão de rosas e saudades. Quando ouvi dizer que ele jamais voltaria, meu coração bateu forte e empalideci. Nosso velho Tomás, o porteiro da escola que assistia à cena, percebeu o que se passava e afastou-me depressa. Nesse dia, não comi e passei a noite assustado. Atormentei o papai com toda espécie de pergunta sobre a morte e arrepiava-me todo recebendo-lhe as respostas. Por fim, ele reconheceu a minha inquietação e aconselhou-me a evitar o assunto. Muito tempo passou, mas a experiência ficou guardada no meu coração. Foi por isso, talvez, que fiquei, durante o período de minha enfermidade, impaciente e aflito. E, para falar francamente a você, tive medo, muito medo, ao perceber que tudo ia acabar-se, pois sempre ouvira dizer que a morte do corpo é o fim de todas as coisas. Agora, porém, posso afirmar que isso não é verdade. Lembra-se do último dia que passei em casa? Mamãe chorava tanto. Papai, muito sério, ia de um lado para outro na sala contigo ao nosso quarto. O doutor Martinho, nosso bom amigo, segurava minhas mãos, e você, desceu sentado na poltrona de vovó, olhava-me ansioso e entristecido. Quis falar, mas não pude. Estava cansado sem saber o motivo. Faltava-me o ar, como se eu fosse um peixe fora d'água. Esforçava-me para dizer alguma coisa, pelo menos para tranquilizar a mamãe. Entretanto, havia um peso enorme, oprimindo-me a garganta e a boca. Foi então que parei meu olhar em seus olhos e chorei muito, com receio de ficar mudo e gelado como o Osório, e parti para nunca mais regressar. Não consegui mover os lábios, mas, em pensamento, rezei as orações que mamãe me ensinara. Lembrei-me de Deus e esperei o sono com indizível angústia. Queria dormir, dormir muito. No entanto, era tão grande o meu temor de dormir sem acordar, que, se eu pudesse, teria gritado intensamente, com toda a força de meus pulmões, pedindo ao doutor Marinho que não me deixasse morrer. Capítulo 2 Tia Eunice Em vão procurava no rosto de vocês uma expressão de tranquilidade bom ânimo. Daria tudo para que sorrissem, desfazendo-me o pavor. Entretanto, estavam todos consternados, chorosos. Esperei que o doutor Martinho me encorajasse, assegurando que tudo se resumia numa crise passageira, mas nosso bondoso médico examinava-me o pulso sem disfarçar a tristeza que lhe dominava a alma. Em razão disso, o medo de morrer cresceu muito mais fortemente em meu espírito. Quando tudo me parecia irremediável, eis que alguma coisa sucedeu, chamando minha atenção. Leve ruído despertara minha curiosidade. Desviei meu olhar para a porta de entrada e reparei que aí surgiam, de maneira inexplicável, delicados flocos de substância fosforescente. Esses pontos de luz como que formavam um fino manto de gás e tenuíssima, sob o qual tive a impressão de que alguém se movimentava. Seguia a novidade com enorme espanto quando apareceu, rasgando a leve cortina, uma jovem de belo porte que não tive dificuldades em reconhecer. Era a mesma do grande retrato que mamãe conserva em casa. Era a tia Eunice, a irmãzinha dela, que morreu quando nós dois éramos pequeninos. Trajava um vestido de cor verde claro, enfeitado de rendas luminosas. Cercava-se, principalmente ao longo do tórax e da cabeça, de lindos clarões de luz azulada, como se trouxesse uma lâmpada oculta. Seus olhos escuros irradiavam simpatia e bondade sem limites. Tia Eunice entrou pelo quarto adentro com grande surpresa para mim, abraçou mamãe sem que mamãe a visse e depois sentou-se ao meu lado, dizendo — Então, Carlinhos, você que é tão valente está medroso agora? — Se fosse noutra ocasião, penso que não me comportaria bem, porque sempre ouvira dizer que os mortos são fantasmas e nossa tia já era morta. Achava-me, porém, tão aflito que experimentei grande consolação com as palavras encorajadoras que me dirigia. Necessitava de alguém que me reanimasse. Reparava o nervosismo do papai, as lágrimas da mamãe, a tristeza e o abatimento do doutor Martinho ao meu lado, e concluí que as boas disposições dela eram providenciais para mim. Em verdade, nos bons tempos de saúde, ouvir estranhas histórias de Assombrações do outro mundo, que me deixavam impressionado, sem sono, mas, tio Eunice, não podia inspirar medo a ninguém. Estava linda e risonha, enchendo-me de confiança e otimismo. Senti-me, pois, reanimado, embora reconhecendo a desagradável rigidez de meu corpo, que eu não conseguia mover nem de leve. CAPÍTULO 3 O SONO BOM Surpreendido, notava que nenhum de vocês fazia caso da presença de tia Eunice, dando-me a impressão de que não viam. E até o doutor Martinho, que lhe ficava de fronte, mostrava absoluta indiferença. Ela, contudo, não estava menos satisfeita por isso. Após acomodar-se a cabeceira, nossa tia pousou a mão macia sobre a minha cabeça e grande alívio me banhou o coração. Tive a ideia de que raios de sol me penetravam o corpo em desalento. Não pude conversar como desejava, mas consegui pensar mais claramente. Desvie a atenção que concentrara na garganta dolorida e raciocinei sem maior aflição. Estaria menos mal? A morte permaneceria rondando-me o leito? O que aconteceria nos próximos minutos? Quis endereçar algumas perguntas à tia Eunice, explicando-lhe, ao mesmo tempo, que sentia imenso receio de morrer. Todavia, meus lábios estavam quase imóveis. Ela, porém, segundo minha observação, percebeu de pronto o que me passava no cérebro. Sorriu-me bondosamente e disse, ''Você, na verdade, acredita que alguém possa desaparecer para sempre?'' Não creio em semelhante ilusão. É preciso tranquilizar-se. Afinal de contas, os dias de dor e as noites de insônia têm sido numerosos. Sorriu com ternura mais acentuada, inspirando-me profunda confiança, e tornou a dizer. É necessário que você durma sossegado, sem qualquer inquietação. E, como eu lhe ouvisse os conselhos, acrescentou. Descanse, Carlinhos. Ceda sem temor à influência do sono. Velarei por você. Em seguida, passou a mão direita de leve repetidamente sobre a minha garganta cheia de feridas. A transformação que experimentei foi completa. Acreditei que me estivesse aplicando deliciosa compressa de alívio. As dores que me atormentavam havia tanto tempo cederam pouco a pouco. Indicível tranquilidade dominou-me, por fim. Entreguei-me, confiante aos carinhos de tia Eunice, como me abandonava comumente a ternura de mamãe. Logo após, a mão dela, carinhosa e boa, afagou-me o rosto, banhado de suor, detendo-se docemente sobre minhas pálpebras. Tentei ainda olhar para você. Todavia, não pude a visitante inesperada cerrou-me os olhos com brandura e acentuou. — dorma carlinhos você está cansado nada respondi com a boca entretanto concordei mentalmente agradecido e reconfortado tio inácio observou minha silenciosa atitude de satisfação porque nesse instante curvou-se e beijou-me Recordei-me então do beijo de mamãe cada noite, e em vista do alívio que eu sentia, entreguei-me finalmente ao sono bom. Capítulo 4 A Grande Viagem — Ah, disse eu, não poderia contar-lhe o que então se passou. O sono sem sonhos durou apenas algumas poucas horas, porque estranho pesadelo passou a dominar-me inteiramente. Parecia-me vaguear numa atmosfera obscura e indefinível. Sentia que mamãe se debruçava sobre mim, pronunciando meu nome angustiadamente. Observava-lhe as mãos ansiosas, tateando-me o rosto e os cabelos. Ouvia-lhe os gritos de dor, mas em vão procurava acordar e tomar conta de mim próprio. Sofri muito em semelhantes momentos de incerteza e aflição. Valeu-me, tia Eunice, que me amparava cuidadosamente. Pouco a pouco, ao mesmo tempo que me sentia enlaçado nos chamamentos de mamãe, tive a ideia de que uma força superior me arrastava da cama, devagarinho. Compreendi que me encontrava agarrado a substâncias pegajosas, como passarinho preso ao visgo. Notei, todavia, que alguém me libertava, despojando-me de um fardo, como acontece ao desfazer-nos da roupa comum. Desde então, apesar de prosseguir na mesma atmosfera de sonho, não mais sentia as mãos de mamãe, mas somente as de tia Eunice, que me aconchegou ao coração. — Vamos, Carlinhos! — ouvia distintamente. Retiramos-nos para a porta de saída — nossa tia apareceu-me bastante interessada em afastar-se comigo apressadamente. Lá fora, o luar deslumbrava. Respirei o ar perfumado e fresco da noite, como quem recebia a verdadeira bênção celestial. Haviam decorrido tantos dias em que me esforçava sem melhoras. Tia Eunice carregava-me nos braços, carinhosamente, como se eu fora pequenina criança. Contudo, embora não conseguisse coordenar meus pensamentos com exadidão, espantei-me ao reconhecer que nos afastávamos do solo. Embalado pela carícia do vento brando, não sabia que mais admirar se a melhora que sobreviera de súbito ou se a beleza da noite embalsamada de aroma e maravilhosa de luz. Meu contentamento não tinha limites. Estava fraco, vencido, incapaz de falar alguma coisa, mas sentia-me transportado da terra para uma festa nas estrelas. De quando em quando, tia Eunice pousava em mim os olhos doces e amigos, e eu sorria em resposta, contente e agradecido pela bênção de respirar, sem cansaço e sem dor. Os caminhos aéreos repletos de luar surpreendiam-me os olhos espantados. Então, as impressões de sonho foram mais nítidas em mim. Estava certo de que tudo não passava de fantasia e de que tornaria a casa despertando novamente no leito habitual. CAPÍTULO 5 DESPERTANDO Cansado, porém, de interrogações interiores a se repetirem sem resposta, rendi-me aos carinhos de nossa tia e passei a inconsciência completa. Quanto tempo gastei nesse sono pesado sem lembranças? Não conseguiria responder. Sei somente que despertei assustado sem atinar com a situação. Encontrava-me sozinho, encerrado numa câmara muito limpa e inundada de luz. A solidão infundia-me repentina tristeza. Entretanto, semelhante impressão era atenuada pela janela aberta, dando passagem a jorros de intensa luz. As paredes mostravam pinturas alegres. Eu, porém, perguntava a mim mesmo se não fora transportado para algum hospital. Ao longe, através da janela de vastas proporções, via a paisagem desdobrar-se. O céu azul radioso parecia mandar-me brisa suave e refrigerante. Examinei atenciosamente em torno. O mobiliário era muito diverso. Pelas poltronas acolhedoras e divãs convidativos, concluí que a sala era exclusivamente consagrada ao repouso. Reparei em mim próprio surpreendido. Teria passado a difteria? O doutor Martinho conseguira finalmente curar-me? Minha garganta não doía mais? Não fosse a fraqueza em que me achava, quase poderia levantar-me e ensaiar alguns passos. Toquei meus cabelos e meus pés. Que ocorrência me levar a semelhante modificação? Estaria, porventura, em casa? Aquele compartimento, porém, me era totalmente desconhecido. Recordava os últimos quadros que haviam precedido meu grande sono. Fortemente admirado, recordava-me de suas mínimas particularidades. E mamãe, por que não aparecia? Onde estava sem trazer-me o abraço carinhoso de felicitações pela convalescença? Relembrando-lhe a ternura das últimas horas de meu corpo terrestre, experimentei funda saudade, com um infinito desejo de chorar. Somente então observei que passara longas horas sem dizer coisa alguma. Minha garganta estaria em condições de auxiliar-me? Tentei a prova e gritei. Mamãe! Mamãe! Logo após, uma voz lamentosa ressoou dentro de mim. Bem notei que não a registrava com os ouvidos. Parecia nascer de meu próprio coração, dilacerando-o. Era bem a voz de nossa mãezinha, exclamando com acento angustioso. — Carlos! Carlos! Meu filho! Volta! Volta! Não me abandones! Não me abandones! Antes que eu pudesse refletir sobre a nova situação, abriu-se uma porta próxima, dando passagem a tia Eunice, que se aproximou de mim, sorridente, e, sentando-se ao meu lado, disse-me, na perfeita compreensão do que me ocorria. — Não se assuste, Carlinhos. Você está presentemente entre nós.